O amor segundo Ares. Como é que este sentimento é, acontece para os arianos? Os arianos são personalidades instintivas, espontâneas, muito naturais. Assim também deverá ser o amor. Nada dessa coisa de ficar se assim, pensando muito, elaborando muito, ponderando, refletindo, avaliando, analisando um lado, analisando o outro, ou sendo aconselhável, aconselhado pelas pessoas para dar uma chance àquela pessoa que é tão legal, nada disso funciona para os arianos. O amor é um sentimento que nasce espontaneamente, de imediato, bate ou não bate, de cara, logo, não será o tempo ou nem conhecer melhor a pessoa que fará com que esse sentimento desperte, seja despertado, se assim não foi desde o começo. Também são sinceros. Então nada de joguinhos, serão francos, espontâneos, desde o começo, desde o início da paquera. Se eles tiverem que fingir alguma coisa que eles não são para conquistar o seu amado a sua amada, esse amor não vai emplacar. E também se sentirem que a pessoa está cheia de joguinhos, cheio de é, insinceridades, enrolando muito, também será alguma coisa que não vai conquistar o coração dessas figuras. O amor é algo que deve ser sentido no corpo, nos instintos. É mudar a pulsação, é mudar o batimento cardíaco. E não na cabeça ou na alma. Tem uma coisa importante também, os arianos começam tudo na vida com muito entusiasmo, essa fase inicial do namoro, do amor, das, da conquista, será muito ardente, e eles farão de tudo para conquistar a sua presa, o seu objeto de desejo. Depois que a coisa já está mais conquistada, já está mais normalizada, eles vão se assim, perdendo um pouco de força, um pouco de entusiasmo. E parece que não são mais aqueles que nós conhecemos lá no início do relacionamento, lá quando tudo era fogo. Por falar em fogo, para eles o amor é fogo, é quente, é excitante, é estimulante, arde. Mas como todo fogo, brilha, ilumina, acende, mas apaga se não for colocado lenha nova a todo instante. A conquista sempre será deles, a iniciativa sempre será deles. Parte da graça, do sentimento de sentir amor por alguém, está em poder dispararem o seu, o seu espírito de aventura e conquista e desafio atrás da sua presa, né? o seu espírito, o seu instinto caçador, é isso que estimula os arianos. Então são eles que escolhem, não são eles que são escolhidos. Não tem graça para eles. E também não tem tanta graça se a pessoa corre atrás deles, ou se é uma presa muito fácil, muito disponível, e não precisa de luta para justamente é, ganhar, né? ganhar o, é, ter a vitória sobre o desejo e o coração de quem eles amam. Para os arianos, o amor fortalece ou deve fortalecer, deve dar vontade de fazer as coisas, deve impulsionar, deve estimular o espírito de aventura, de risco, de desafio. Amor e desafio para os arianos são conjugados na mesma frase. Então essa história de amorzinho muito calmo, muito sereno, muito acomodado, muito é, tranquilizador, não, não é exatamente a praia deles. É, justamente é, é, é esta brasa, esse fogo, esse entusiasmo, é, é, esse, esse fortalecimento, é, o amor para eles, deve ter algum componente de risco para eles poder exercitar a famosa coragem deles. Eles têm coragem para amar, coragem para ir atrás de quem quer, para se declarar, para correr o risco da coisa simplesmente não dar certo e, eventualmente, quebrarem a cara ou o coração. Não é disso que os arianos têm medo. Mesmo no auge do encantamento, do apaixonamento, eles continuarão sendo a pessoa principal na vida deles. Eles serão é, a primeira pessoa na vida deles. Mesmo estando encantados, apaixonados e seduzidos, porque eles amam, e eles esperam que aqueles que eles amam, também os coloquem em primeiro plano, em seus corações e em suas vidas. A competição sempre atiçará o desejo e o amor dos arianos. Quando eles estão interessados em alguém, ou nem estão interessados tanto assim em alguém, e surge um concorrente na parada, já estimula o desejo o amor deles, por aquela pessoa que está sendo disputada, por quem está se competindo. E quando o amor deu uma esfriada, uma mornada, se aparecer um competidor, um rival, um concorrente na parada, estranhamente o amor volta a ser atiçado. Os arianos gostam de novidade, portanto, essa, de novo, essa parte inicial do amor para eles é sempre mais estimulante e mais quente mas também se começa a ter assim, muita briguinha, vai e volta, muita conversa, muito papo é, de, de discussão de relacionamento, aí passa um, um intervalo sem se ver, encontra de novo e briga outra vez, isso daqui já vai assim desaquecendo, amornando, reduzindo a temperatura do amor. É mais fácil que eles partam para uma nova conquista, um novo amor, porque, como eu falei, tudo de novo para eles é sempre mais interessante do que, por exemplo, voltar para uma ex ou para um ex, ou corrigir um relacionamento que desandou e retomar ou reconsiderar, consertar não é muito a praia deles, não. Para eles é melhor começar de novo. É bem certo que os arianos não gostam de conquistas fáceis nem de presas fáceis. É sempre importante, é, para manter o fogo aceso dos arianos, que a, a pessoa que eles amam sempre mantenham algum tipo de parte da vida delas ou parte do coração delas que não foi totalmente rendido, entregue e conquistado. Para manter o guerreiro e o caçador é, é, com, com esse espírito guerreiro e caçador mas também muita dificuldade, muito obstáculo, muito adiamento também vai acabar esfriando os arianos, porque para eles o amor tem pressa. Um final feliz para os arianos. Por trás de todo ariano ou ariana, temos um herói pronto para salvar princesas e uma guerreira pronta para despertar seu príncipe e seu herói o mais mortal e comum dos homens. É bom lembrar que os arianos, aliás, é bom não se esquecer, para quem está envolvido com ariano ou ariana, que essas personalidades são extremamente independentes, eu diria mesmo individualistas, por mais apaixonados ou apaixonadas que estejam, eles não vão suportar que os seus amados, as suas amadas, os controlem, os dominem, é, interfiram muito na vida deles, invadam muito o seu território. Eles são bastante defensores da própria individualidade. Então, costuma se essa ideia. Se estiver envolvido o apaixonado, ou recebendo o amor, a paixão de um ariano, de ariana, tem que deixar eles comandarem o espetáculo, porque são eles é que vão é direcionar, tomar iniciativa, comandar e ser o líder do relacionamento. Deixa na mão deles que sai melhor. Ou assim é uma forma de os manter apaixonados por vocês. Este é um segredo para manter um ariano ou uma ariana apaixonado, apaixonada por você. Se você gostou desse conteúdo, eu tenho certeza que gostou, é, se inscreva aqui no nosso canal, Compartilhe com a sua turma ariana, com quem você conhece aí de ariano, que você vai ver como eles vão se identificar.